Fala pessoal, vamos dar uma olhada rápida aqui no Bitcoin que está aqui agora na casa dos 44 mil e dólares. O Bitcoin deu umas beliscadas aqui acima da região dos 45, a gente está numa região de resistência aqui, né? só que os indicadores de sentimento estão muito interessantes. Vamos dar uma olhada aqui para ver o que, que a gente pode fazer nessa situação. Então vamos lá, pessoal, vai ser um update rápido para vocês aqui, tá? Minha internet está bem complicada, agora eu consegui aqui fazer funcionar as coisas com a internet do celular, já está super tarde aqui, sexta-feira, só fazer um update para vocês aqui que eu estou de olho para o Bitcoin, que está interessante, está numa região aqui interessante, está até arriscando né, romper aqui para cima, pessoal, de estar tá com indicadores de rendimento muito bons aqui, só que tem alguns fatores que estão ainda me incomodando, tá? Eu vou comentar tudo para vocês aí, que eu estou de olho aqui agora. Tá, então vamos lá pessoal, o Bitcoin está aqui agora, essa região importante aqui no diário que a gente tem que ficar de olho, ó. a gente tem que fechar o diário aqui acima para ficar aqui otimista, a região dos 44.400 dólares mais ou menos, Aqui fechamento, tem fechamento e abertura aqui desses, desses candles ó, que estão na casa aqui dos 44.450 dólares mais ou menos, Tá. então a gente fechar o diário aqui em cima seria muito bom, Tá, o que está me incomodando é que o Bitcoin tem que entrar mais volume aqui para a gente confirmar esse rompimento também. Tá? A gente em belisca aqui, sobe. O volume não está tão interessante, na minha opinião, assim. A gente tem que fazer um rompimento que a gente está aqui praticamente nessa região. Ó, cerca de, praticamente, cerca de dois meses, né? quase mais de dois meses aqui nessa, nessa, nessa lateralização. Tá? Então, em algum momento a gente vai romper aqui tá? essa, essa, esse padrão. Tá? Aqui é um padrão, honestamente, falando vocês, que é um padrão aqui de continuação de queda, mas ele tem... Tá, é, tem chance sim de romper para cima, a gente está aqui. Inclusive, né, tem um, uma chance grande de ele romper, tá? Vou comentar aqui para vocês, só que tem alguns quest algumas questões que estão me incomodando aqui agora com o Bitcoin no, no, no curto prazo, tá? Apesar de a gente ver os indicadores de sentimento muito bons, pessoal. Eu não gosto de entrar em uma operação aqui de compra, né, de long é, regiões aqui, quando o preço está tão esticado assim, tá? E shortar nesse momento não dá, porque a gente está aqui ainda com o nosso long short ratio aqui, a, aqui na casa de 0.7 praticamente, tá? Caiu muito o é, long short ratio, a gente teve... Esse rompimento de ontem aqui foi incrível, né? não sei se foi relacionado com a notícia também do, da, lá do, da Rússia, que tá, a princípio vai aceitar aí venda de... vai vender gás e aceitar Bitcoin como pagamento né? para poder é, escapar aí das sanções que estão sofrendo. Isso entraria com certeza muito dinheiro para o Bitcoin se isso aí acontecesse. Né? Então se deu um, um ânimo para o mercado, o Bitcoin rompeu para cima ontem. Né? Fizemos esse rompimento aqui com confirmação long short ratio aqui, caindo com o open interest subindo. Isso aqui realmente daí é, descartou aqui as minhas possibilidades de entrar aqui em short pro Bitcoin, tá? Até inclusive falei, comentei para vocês que o, o stop do short estaria muito longe, né? Não tava shortando Bitcoin, tá? E aqui nessa região nem pensar de shortar o Bitcoin com long short ratio aqui, pessoal, tá? Forte cogitação Tá? E comprar também aqui nessas regiões de resistência é complicado, tá? Bem complicado. É, honestamente, falando para vocês aí, tá? Vou... Abrir para vocês aqui o jogo, pessoal. Essa região aqui toda, praticamente, eu fiz trades assim bem curtos aqui, pouca oportunidade eu aproveitei, tá? Não sei se é porque estava me recuperando do Covid aí, não aproveitei muitas essas oportunidades que o, que, o, que o Bitcoin deu. É, tava o um mercado bem picotado aqui nessa região. Quem acompanha com o mercado aqui junto comigo, tá bem difícil aqui, tá, de, de buscar a oportunidade. Aqui nesse, nesse rompimento dessa linha que eu mostrei para vocês, aí, na, a linha que como vocês nos últimos vídeos aqui, tá, até puxar o gráfico de 4 horas aqui, aqui a gente tem a oportunidade boa, nesse né? esse rompimento dessa, dessa linha aqui que eu tinha mostrado nos vídeos, aqui sim, tá, e esse, esse aqui foi a, foi a melhor oportunidade que a gente teve aí, né, e Bitcoin teve, que eu aqui, na verdade, não tava até muito animado aqui nessa região, né, infelizmente, Uh, então acabei não fazendo aqui, eu fiz uma entrada aqui, nesse, nesse, aqui nessa região, mas logo saí tá? e acabei perdendo esse pump. E aqui sim a gente teve a melhor oportunidade, tá? mas o mercado tá bem complicado aqui nessas regiões mais abaixo. Quem estava quem, quem aqui de olho sabe disso, né? então realmente eu não, não aproveitei tanto essas oportunidades aí. Tá? Então pessoal, aqui a gente está agora nessa região de resistência. Uh, Shortar está tá complicado, tá porque a gente está com long short ratio muito baixo aí. Uh, existe sim a chance da gente né, romper para cima, tá? E se a gente romper para cima, daí, na minha opinião, a gente tem que buscar uma entrada aqui após esse rompimento, tá? A gente testar regiões mais acima aqui, a região, por exemplo, os 45.800, se a gente conseguir romper aqui, ó, né, e conseguir uh, romper com volume aqui essas regiões para cima, a gente vai buscar aqui entradas depois, tá? Na minha opinião, eu achei que querer entrar aqui antes é um pouco... Arriscado aqui, muito não acho muito interessante, né o tipo de coisa que eu gosto de fazer. Tá, então, ou o Bitcoin ainda uma retraída aqui para a gente buscar entradas, tá, abaixo aqui dos, dos 43, enfim, ou a gente vai então esperar ele fazer esse rompimento, né, para a gente poder buscar a entrada aqui também, tá. Depois que ele romper para cima, a gente pode buscar entrada, tá. Então, é basicamente isso, tá, pessoal. Que aqui essa região que ele tá aqui tá complicado, é fazer long nessas regiões de resistência aqui, é, eu acho complicado tá por dois motivos vou falar pra vocês primeiro long e depois short tá long por que que tá ruim de fazer aqui long nessa região tá região de resistência preço esticado nós temos aqui também a SP500 só mostrar para vocês aqui a SP500 rapidamente que a gente aqui ó tivemos então o SP500 bateu exatamente na região de 68 tá então aqui então se a gente pegar o topo fundo aqui a gente bateu exatamente no 68 uh, bem próximo aqui se ajeitar esse, essa esse Fibonacci aqui acho que tá até ok é, então a gente bateu aqui bem próximo dessa região de 68, fazendo aqui uma. Até inclusive uma divergência aqui, divergência aqui bearish, tá? Então isso aqui para mim tem que ficar de olho aqui nesse pequenos, tá? A gente pode sim acabar é, formando essa divergência aqui, tomando, tomando forma mesmo, e acabar a partir daqui esse pequenos corrigindo, que ela já subiu praticamente aqui, né, quase 10%, aqui, se não me engano, tá? Se a gente puxar aqui desse fundo aqui, topo, a gente subiu aqui quase 10 por SP500 pessoal tá na hora de dar uma, uma corrigida aí tá na minha opinião então começando a fazer uma deriva uma derivinha aqui também então uh, o preço subindo aqui com o, o, o RSI aqui caindo tá então isso dá uma dá uma ideia que o que o, o preço está é, perdendo o momento aí né a inércia aí do movimento de subida então isso dá a ideia que a gente pode assim ter correção da, da SP 500 sem ficar de olho não sei que agora então por isso esse é um dos motivos que tá me, de, me pedindo de fazer long aí não gosto de tem uma correlação muito grande né do Bitcoin com a com a com a SP 500 tá esse é o primeiro motivo a uh, outro motivo que também pessoal tá é essa questão daqui da, das das pools de liquidações do High Block que estão aqui com Delta muito grande tá então a gente tem aqui de acordo com a ferramenta do bloco que funciona muito bem para a atualização mostrando que a gente tem aqui de liquidação forte aqui abaixo tá então Uh, o Bitcoin ainda poderia aqui beliscar, a gente tem inclusive aqui shorts de 50 vezes aqui na região dos 45.500 tá? é, tem que cuidar aqui, a gente pode ainda dar uma beliscada para cima tá? pro, pro, com o Bitcoin e depois ir abaixo buscar essa liquidação aqui ainda, tá? se a gente, se a gente tiver essa correção da SP500, isso aqui pode sim acontecer, na minha opinião tá? então esse é o motivo aqui que para entrar em long aqui é um pouquinho complicado e também para entrar em short, pessoal tá difícil porque a gente tem aqui agora né, o long short trade aqui voltando, né, tá em regiões bem abaixo aqui, tá, basicamente o long short fez quase um recorde aqui, se não me engano, se a gente voltar no diário a gente pode ver que essas regiões aqui a gente não pega há bastante tempo, tá, só que quando tá o preço tão esticado assim, eu não levo tanto, tão em conta aí, mas é uma coisa que, que me incomoda aí para poder entrar em regiões, né, entrar em short aqui nessa região, tá, galera. É, então assim, agora o Bitcoin está dando algumas oportunidades aqui, tá, nessa retração, um, mas eu ainda pessoal um, não tô acho que tá, o preço tá ainda bastante chicado, tá? eu vou aqui, vou puxar o gráfico de uma hora para dar uma olhada, 15 minutos aqui já tendo, tendo uma retração aqui, puxar o de uma hora que é melhor, tem aqui até uma, um canal que eu tô desenhando então talvez aqui né, a gente poderia avaliar se ele vim testar aqui as, as regiões aqui próxima aqui dos, do, do, desses topos aqui né? fechamentos aqui de uma hora nesses topos aqui pode ficar interessante com liquidação de long tá bem próximo aqui na verdade né só que eu aqui pessoal o preço está bem esticado não gosto de buscar aqui entrada tanto nessa, nessa região aqui, uh, não tá da forma que eu gosto de buscar aqui entradas com mais mais uh, que são mais garantidas aí tá, eu estou realmente esperando aqui oportunidades melhores uh, apesar de ter essas liquidações aqui agora né dos uh, dos longs aqui entrando que dá oportunidade com suporte também entrando aqui ordem de compra nessa região tá então galera, o que, que a gente pode fazer aqui agora, tá? Eu honestamente para vocês aqui, vou ficar observando o gráfico. Eu não vou aqui agora é, fazer nenhum tipo de entrada nessa região, tá? Por, por os motivos que eu mostrei para vocês aqui agora, não tá bom para fazer é, nem nem uh, nem short aqui, nem long, tá pessoal? Então é, não tem que fazer. Às vezes aqui é melhor a gente né, não operar também ao operar, tá? Então deixa eu ficar olhando o gráfico aqui, é o melhor que a gente pode fazer. Tá, na minha opinião, se a gente fizer aqui retrações né, e voltar a testar essas regiões aqui próximo dos 40, abaixo dos 43 aqui, ó pode ser que seja, tenha oportunidade. Inclusive, a gente tem um canal aqui formando, esse canal vermelhinho. A gente pode vir aqui e testar essas regiões abaixo, a gente pode ter até uma certa oportunidade com aí bastante liquidação de longs, caso o indicador de sentimento, aí, né, o long short ratio, enfim, a gente vê é, não piorando tanto. Tá? Então, isso a gente tem que acompanhar aqui agora. Tá, então, galera, eu acho que aqui é o momento de observar aqui um pouco o gráfico. Quem não está em operação aí, tá, uh, com, com long, eu também estaria fechado a operação de long, com certeza, nessas regiões de resistência. Ainda mais que teve bastante liquidação aí de shorts nessas regiões aqui. Tá? O preço subiu aqui, a gente liquidou. Aqui, se eu não me engano, foi muita liquidação aqui. Ó, nessa, região dos, uh, nessa, nessa região aqui que o preço bateu aqui nos quase 45, a gente liquidou. Cerca aqui de quase 4 milhões. E Teve antes aqui, antes até a gente teve liquidações aqui, aqui de 8 milhões. Com certeza teria saído aqui se eu tivesse um long, eu teria saído nessas regiões, tá? Então, galera, eu acho que aqui agora é o momento de observar um pouco mais o gráfico, tá? Essa briga aqui é, vai ser um pouquinho complicada, na minha opinião. E, enfim, então essa aqui é a minha análise que eu tenho para vocês aqui hoje. Espero que vocês gostem, tá, galera? Você volta amanhã aqui se a gente tem encontra alguma oportunidade de Bitcoin. Aqui agora, por enquanto, eu acho que é o momento de ficar observando se a gente vai conseguir romper. Se romper, a gente vai reagir o gráfico. Se retrair, também a gente vai reagir, tá? Mas essa região aqui não está da forma que está aqui. Não está muito, uh, não estou muito uh, animado, tá? Eu até diria de novo aqui, tá, que uh, short estaria, uh, uh, assim mais propenso, tá? Porque se a gente voltar aqui, só mostrar para vocês, tá? Eu não quero uh, também incentivar ninguém a shortar nessa região que está tá realmente uh, complicado, mas se a gente puxar aqui, ó, vamos puxar só o diário para mostrar para vocês aqui no TRDR, só para puxar aqui, puxar aqui, porque o... o lanche Launcher está tá, tá muito, ele tá muito baixo, né, tá, inclusive níveis recordes aqui praticamente, tá, mas quando, quando a gente tem o um preço aqui sub... em regiões muito altas aqui também, ó, é, como a gente viu aqui antes, tá, inclusive, ó, nessas, nessas regiões aqui, a gente viu o preço aqui est... uh, extremamente elevado, né, e o Longshore estava aqui na casa, aqui muito baixo também, tá? Então, uh, nem por isso o Bitcoin saiu rompendo para cima não, tá? Então, uh, é importante uh, ficar atento. Obviamente que a, a, o cenário era diferente, né? Com as SP500, enfim. Tá? Então, uh, não é porque o long está em muito baixo que a gente vai né romper tá no pessoal não, não é por isso acho que é um conjunto de fatores aí e para mim aqui buscar entrada de longa que eu acho buscar quando, quando quando o preço tá em regiões mais de suporte abaixo tá como a gente fez essa entrada aqui inclusive aqui no canal mostrei para vocês essa oportunidade aqui tá isso aqui tem uma oportunidade muito muito boa e esse tipo de oportunidade eu gosto, que eu gosto de buscar quando a gente tem um longo trecho caindo aqui com o pente subindo e regiões aqui de suporte né encher suporte para o Bitcoin tá em resistência aqui pessoal honestamente não não boto assim tanta fé tá mas uh, uma hora ou outra a gente vai acabar rompendo esse esse, esse padrão aqui tá no diário tá então é, isso que pode vir pode vir acontecer que agora a gente tem mais espaço aqui para andar na minha opinião também tá mas é, eu acho que uh, aqui nesse momento eu vou ficar honestamente observando e ver se consigo encontrar uma oportunidade melhor, tá bom, pessoal? Não tem nada que eu possa fazer aqui nesse momento. É, se você está aí numa operação, comente aí abaixo aqui do vídeo para saber o que, que você está pensando o que você está fazendo, tá? E compartilhem também essa experiência de vocês aí no grupo Telegram. Vou deixar o link aqui abaixo. E a gente se vê amanhã aí para mais um update aí do Bitcoin. Então, boa sorte nos três de vocês. Até amanhã, galera. Um abraço.